Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft 1.16 E hoje já estamos naquela atualização que eu, que eu atualizei no último episódio uh, Então bora lá para o vídeo de hoje Vamos aqui iniciar 1.16 obviamente né hum? E hoje já vim preparado com tudo o que é preciso primeiro Aqui tudo o que eu preciso tá Tem que ir ali já agora e eu ganhei 1.508 Demorei há algum tempo? Sim, demorei mesmo muito Não foi algum, foi muito Perfeito, agora te sou pro Mas, sai da minha casa Esta propriedade é tua, tu compraste-a Não, eu também não, mas eu o fiz Pô, vocês malta, sério Agora os clientes andam muito... Sem ser educados, não andam nada educados, malta, sério. Perfeito, deu tudo certinho, 51 como aqui a ver. Uh, então bora, no último vídeo eu encontrei uma vida e aí encontrei isto. Bora lá, malta. Pronto, chegamos aqui, hoje vamos fazer uma fazenda, vamos melhorar a fazenda. Para isso, onde é que está o meu peitoral? Estou sempre a tirar do meu inventário sem querer. E eu não estou mentir, é mesmo sem querer. Deixa aqui. Hoje vim cá preparado e para isso, o que é que vamos utilizar? Vamos ter que utilizar o quê? O que é que seria? Só uma tesoura, malta. E para isso, então, só vou precisar disto, malta. Eu tenho tudo no meu inventário que é preciso e se alguém vier, claro... Pronto, já está. Bora lá para o vídeo de hoje, timelapse. Não é bem timelapse que agora vou fazer, mas bora lá, editor, fazem uma timelapse. Já agora vou que o pão. Vai ser muito útil. Ai, ai, ai... Malta, voltei! Uh, como veio não foi mesmo uma timelapse, pelo menos eu pedi ao editor que não fosse mesmo uma, uma timelapse, fiquei silencioso, mas espero que eu não tenha feito aquela timelapse que eu disse para não fazer, uh, mas eu acho que ele fez uh, o que eu pedi, que neste caso foi tipo só estar a fazer uns sonsinhos enquanto uh, tipo, uh, pronto. Uh, tirasse um bloco, quebrava, punha um bloco. Eu acho que ele fez esses sons, não sei, não tenho nada de certeza. a certeza. time. time. 7. 0. Aham. editor. Ah, é clear, Perfect. E malta, muitos de vocês deram permissão em outras redes sociais. Isto tudo pode fazer o que? Experience. Experience. Ed, vem. Meu nome estranho que não é, não fui eu criei. E agora aqui uma série de números. Deram muito um, autorização para fazer isto, então eu vou fazer porque me deram autorização e eu gosto de fazer isto. É um shit um chip de, de experiência quando precisa de experiência e não tem experiência suficiente para encantar algo para melhorar ou para uh, renovar faça este comando mas mal, malta bora lá Malta, voltei bora lá. E vamos ter que medir. Assim, malta, bem. E já agora. Venho aqui. Por enquanto tenho 3 de altura. Perfeito, malta. Não é tanto o que eu quero. Mas está a começar a ter aquele aquele aspecto que eu queria. E malta, estive a ver na minha pesquisa isso tudo. Na, no meta mola, eu tinha feito. Uma coisa igual e agora estou a ver e tenho que ter isto. Senão não fica com como eu quero, tá? E agora o que é que vamos fazer? Vai ficar muito giro com isto. Então bora. Vou já pôr isto aqui tudo. Hum... Também eu pus demais, malta. Também não exageremos. Vamos agora aqui e vamos ter que aumentar mais. Uh, vejamos, quer dizer. Este para ficar. E, e depois é o último. Ok, o último andar, digamos. O último andar, né? Porque não é bem o último andar. Perceberam? Fez sentido que eu disse? Não, não fez nada. É não é? Percebem a estrutura que eu estou a tentar fazer. Eu sei, dá raiva. Eu não estou a mostrar nada do ecrã. Bem, para vocês verem. Mas eu consigo ver, por isso. Esforcem-se um pouco. E ajudem-me. Assim, malta. Eu só mostro quando fizer também neste lado a mesma coisa. Sem fazer neste lado a mesma coisa. Eu não a mostro nada. Nadinha. Nada, nada, nadinha. Vamos lá aqui. Bora lá. Afinal, isto não é aqui, malta. Isto é aqui, assim, Já, yeah, É assim mesmo. Eu já vou lá buscar abaixo. Pronto. E aí o que é que se faz? Vamos aqui. Um, dois, também estou a fazer um tutorial para vocês, para vocês verem como é que se faz aqui. Uma coisa muito gira. Estão a perceber a estrutura? Não, claro que não estão, eu sei porque não estão. Malta, bora lá. Já terminámos. De apanhar aquilo tudo. E agora já vem bem o formato? Não, não veio nada. Não. Bem parecia que não viam nada. Para isso agora tem que vir aqui. Eu já desmonto. Repito, já desmonto. Oh, bolas malta, tá tudo contra nós. Malta, já repararam? Agora anda a chover muito. Sabem que mais? Eu disse que ia fazer isto tudo muito bem, mas só quando terminar a farm de comida e isto tudo, é que eu vou pôr no normal. Então, barra uh -huh, time set zero. Já escrevo muito rápido isto. Water clear? Não. Vem. Por isso é que vou ter que fazer assim. Muito melhor. E o que é que agora vamos aqui fazer? Malta, eu ando muito mal no parkour. Boa verdade, eu ando muito mal. não Eu não disse malta, eu ando muito mal no parkour. desculpa não. Já estou a ver a estrutura? Agora malta o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar quando é conseguir ter mais lanche Malta querem ver como é que está até agora como ficou a parte principal Todas ou seja bom, já viram já viram tudo esquece 3 2 1 bora lá malta virei olhem só Está lindíssimo malta, sério. Eu gostei muito, malta. Está muito giro na minha opinião. Uh, é muito giro para mim, eu não sei o que dizer. Bala, time, sete, zero, barra time 7.0T barra Other Claire. Malta, eu já estou farto disto tudo. Sério, eu estou fartíssimo da chuva, de tudo malta digam-me aí nos comentários como tirar isto meu eu achei que fico muito gira, ainda não terminei por isso é que acabei de buscar mais lá e voltei com o vídeo, voltei a continuar a gravação né eu tive muito mais tempo, sério isto demorou para aí uma hora a fazer isto tudo e buscar itens sério malta, eu não posso continuar a fazer muitos episódios da série isto tem sido muito difícil e, e eu sei outra coisa malta esta foi uma das séries mais duradouras de Minecraft que eu tive até agora e gosto muito de ter a gravar com vocês mas o tempo é muito e eu acabo sempre em vez de ser divertido começa a ser uma seca malta desculpem claro isto não pode ficar para sempre e por isso vou ter que diminuir o tamanho da série não é o tamanho em si é o tamanho, o número dos episódios que publico por dia, tá? Eu agora não ando a publicar e tudo mais. E eu não vou continuar a publicar assim tantos, malta. Por, porque eu não posso passar aqui horas, tempos, montes de tempos aqui. Nunca mais sair do computador. Não posso, malta, percebem? Então vou ter que diminuir o, o tempo da série que eu ando a gravar e ando a publicar. Tá? Então é isso. Vamos só terminar isto. Eu ainda tenho mais lanches de precisar. E claro, malta, eu já anda a ficar de novo pronto na construção. Já viram... Olhem, malta, eu acho que isto foi uma das únicas construções que eu fiz. Ficaram lindíssimas, sério. Lindas, lindas, eu acho que esta é uma das únicas. Os hospitais, já tentei fazer um hospital, não vou assim tão bem. Não gosto de falar disso, malta. Porque eu não sei fazer assim tão bem construções, mas já estou a apanhar o jeito. Se querem mais vídeos, por favor deixem um like. Malta, já avisei uma coisa, eu não posso continuar sempre a gravar uma série que, que eu publique uh, dois ou três vídeos por dia Desta série, agora anda a publicar menos, para aí um vídeo por dia. E isso não vai ajudar nada, tanto para vocês, que depois até podem não ter tempo para ver o vídeo. Mas também para mim, que fico horas aqui no computador, percebem malta? Então não posso continuar assim a gravar assim tanta série, tá? Vou continuar a gravar, claro, mas não assim tantos. Bora lá. Aqui. Aqui. Eu acho que ficou bem aquela, aquele retoque que acabei de dar. Bora lá malta ver como é que ficou. Eu terminei mais uma vez esta parte. E agora o que é que eu vou fazer? Olhem só como é que ficou. E ainda pus ali detalhes, malta. Sério, ficou muito bom. Muito bom. Mas há eis um problema. Eu preciso... de Limo... Limo... Limo... Lim, ai, malta, esquece. Preciso de iluminação. Todos há comigo, só agora é que consigo. Então, isto vai ser a nossa iluminação. Eu não vou pôr... Nenhuma janela, porque isto parece um store, tá? É muito giro. Por isso é que eu quis fazer desta estrutura e tudo mais, tá? Sério, eu gosto muito. Ficou muito bom. Só na parte de trás, se calhar. Vou pôr janela, mas... Não, eu vou pôr mesmo. Já. Acabei de ir aqui ver coisas. e Sim, eu vou pôr janela aqui atrás. Mas dos lados não. Ficou muito bem. Aliás, nenhum mob consegue entrar ou sair, percebem? e aqui nada saiu, ok? E bora lá replantar, né? Bora lá buscar mais, malta. Precisamos de muita semente. Ver. Nada. Ah, tá aqui. E malta, foi isto o vídeo de hoje. Foi muito duro. Vamos lá ver o quanto tempo é que estamos aqui. Há 15 minutos. Não, eu já tive mais tempo a gravar, tipo... Aquele do, do Alizar o Nether, é? sério, eu dou tanto trabalho, eu não só mesmo para vos entreter mas aquele dá tanto trabalho e foi muito mais tempo o vídeo, percebem? E é disto que eu estou a falar, eu demoro muito tempo a gravar, fazer as coisas todas, percebem? Então, eu não vou poder continuar com a série muito tempo. Claro que eu vou continuar, não sei, pode até durar um ano a série, quem sabe se dura um ano. Mas estar sempre a gravar... Eu vou gravar muito raramente agora. Malta, desculpem mesmo. Bora lá. E eu já estou farto completamente da chuva. Eu quero me levar para sempre desta chuva. Para sempre. Nunca mais quero ver chuva. Bora lá aqui. Não sei se estão bem a ver o que é, não quero mais. Chuva. Mas sério, não quero mais. Mesmo mais. Nada, nada de chuva e agora vamos agora terminar com isto, aqui eu não é o contrário, F. F. é uma técnica muito boa e eu estou a, a pensar em plantar também trigo. Em volta de, do, da fazenda, tá mal assim, bem? Eu vou já crescer. No mundo deste episódio já também encontrei muito bom anime. Isto já são decorações normais. Mas já terminou isto, eu preciso de mais obviamente. Bora lá fazer -o crescer... O que precisamos que faça crescer. E malta claro, deixem aquele like que apoia nós. Inscrevam-se quem não está inscrito. Também tenho o meu canal secundário malta. Bora lá fazer -o crescer o trigo... Bora lá. Isto é rápido, malta. Vem. É muito rápido. E agora... Tê, tê. E o que é que eu faço? Venho aqui, aqui, aqui, aqui. E agora... Aqui. É rápido, malta. Vem. Pronto. E agora... Os últimos eu neste caso vou pôr neste e neste, que é para aparecer a amostra, não é? Olhem, ficou muito bom malta, ficamos por aqui no vídeo de hoje, espero que todos tenham muito gostado do vídeo, quem gostou do vídeo, já deixa aquele like, porque... sério isto não merece tantos likes malta, olhem, olhem só a nossa fazenda malta. Deu muito tempo para mim, horas, para vocês 15 minutos, 17 minutos, por aí. Mas é isso o vídeo, um grande abraço, foi malta, tchau! E inscrevam-se e deixem um like.